Feroz, mulher feroz, determinada Tô aqui hoje, gente E você que tá me assistindo pela primeira vez Eu quero te dizer que seja bem-vindo ao canal Paula Tavares E quem é Paula Tavares? Sou eu. Gente, eu trabalho especificamente com a moda criativa, a customização E eu falei lá no GTV sobre a história das estampas tie-dye ficou muito interessante o conteúdo eu achei assim que o início levou para outro pensamento e eu tô construindo esse pensamento nesse vídeo que quero trazer para vocês que é o pensamento empreendedor nessa área da customização Deixa eu encostar para trás que eu percebi que eu tô muito assim Paula Tavares oficial é isso Paula Tavares oficial isso mesmo meu gente. Pois é quase que eu esqueci. Mas é esse o meu Instagram e eu quero que vocês entendam lá para que a gente possa dar continuidade. Eu falei um pouco lá da história e dos países que iniciaram essa técnica, porém eu não citei o Japão, que foi um dos países também, e historiadores dizem que foi um dos primeiros países. E ele tinha o nome de uma técnica que foi muito usada nos países do ocidente, que é shibori. Tá passando o nome aqui. É muito usado nos continentes indianos e nos continentes também africanos. Como eu falei lá, os outros países também começaram a ter essa demonstração da técnica de acordo com a sua forma de fazer amarração. Expliquei que a técnica tie-dye é uma técnica de amarração de tecido, de dobraduras, que cada país tem um seu. Mas vamos adiante, hoje eu quero falar especificamente para você que tem uma mente empreendedora. Eu quero despertar você quanto a algumas oportunidades da confecção das estampas tie dai Sim, as estampas tie-dye, porque as estampas elas podem ser aplicadas como uma forma de você fazer dinheiro, através da sua prestação de serviço através da venda do seu produto, isso pode ser feito de várias formas. Geralmente, a tendência agora é as camisas tie-dye, como eu estou usando essa daqui, mas eu quero falar para você que pode ser feito esse, esse tipo de estampa em outras confecções como um moletom, um vestido, uma fronha de travesseiro ou então um lençol de cama, essa, todo esse aspecto da criatividade vai vir de você, empreendedora, leoa, determinada, que vai pensar como aplicar essa técnica e fazer dinheiro com essa técnica. Então eu vou citar alguns pontos positivos. O primeiro é, as estampas tie-dye têm uma história. Pega essa sacada empreendedora, as pessoas elas se conectam com histórias. Não adianta eu chegar aqui para vocês falar um bocado de coisa se eu não der Alguma coisa que faça sentido para vocês, que crie um, um valor para cada um de vocês que estão me ouvindo. As estampas taidai conectam as pessoas pela história. Lá no primeiro vídeo eu falo da sua origem, de, do período que ela começou a crescer, que foi o período do movimento tem um público específico e esse público ele vai se conectar com a sua produção, com a sua confecção, entendeu, empreendedor? Então, assim, tem o seu público e você confeccionando o que está na sua cabeça, o que eu estou despertando você nesse vídeo, você vai alcançar um público específico para isso. A gente vai falar de mais um ponto positivo. Investimento baixo. Sim, eu confecciono camisa tie-dye e vendo, certo? Sou uma prestadora de serviço também. Ah, tem uma camisa em casa, Ana, queria fazer essa estampa. E aí, posso? Pode. Tranquilamente. Essa estampa aqui, ó, era uma camisa branca. Eu até falei pra vocês, tem vídeo aqui em cima, assiste. E eu confeccionei. É, né? eu fiz uma reutilização, então às vezes você tem várias roupas em casa e quer reutilizar, chama quem chama Ana Paula, gente meu nome é Ana Paula, mas eu dotei Paula Tavares, eu gosto do Paula, eu gosto de Tavares, forte, o investimento ele é muito baixo, e se você quer falar sobre investimento, quanto custa, o que eu vou precisar investir, Fala comigo pela descrição aqui, deixa, Ana, fala um pouco sobre o investimento para fazer Itaidá. Eu tô pensando em vender, eu vou ter o maior prazer de te ensinar. De forma nenhuma você vai ser minha concorrente, minha inimiga, vai ser minha amiga, minha companheira. E eu vou te ensinar como fazer os cálculos. Tudo certo, mas só se vocês pedirem, se vocês não pedirem eu não vou falar. Então, é, esse é um ponto. O próximo ponto é o seguinte, ganhar dinheiro. Renda extra Todo mundo quer dinheiro no bolso Se você não quer dinheiro no bolso, você não sabe Que dinheiro é bom É bom sim, gente, o dinheiro é bom pra você ir pro shopping Pra você gastar, pra você ajudar pessoas Porque se você não tiver dinheiro, você não ajuda ninguém entendeu? Então tira essa crença de que dinheiro pode ser uma coisa ruim Não é, dinheiro não é uma coisa ruim Você sabendo como usar ele, conduzir ele da forma certa Ele é positivo pra sua vida Trabalha com as estampas Taidai, tá, e, e ganha dinheiro extra Se você quer uma forma de ganhar dinheiro extra Tem habilidade com as suas mãos Sabe trabalhar com a pintura Sabe trabalhar com o artesanato Joga duro, Leoa Jogue duro Faça o negócio acontecer Aproveite essa oportunidade Outro ponto positivo, existe um público ideal para você fazer o seu negócio andar jovem adolescente né essa é uma faixa etária do público que quando gosta de uma coisa gostou e ainda mais se a pessoa for fashionista que tem uma exigência na sua forma de vestir porque entende que sua forma de vestir é o seu cartão de visita e tudo mais aí que o negócio você só precisa encontrar o seu público. Você precisa conectar-se com esse público e fazer o negócio acontecer. Se até aqui, sangue empreendedor, tudo que eu estou conectando com você, interagindo com você, tá fazendo sentido, tá despertando algo aí dentro... Deixa seu comentário, deixa sua curtida, se inscreva no canal, compartilha para uma amiga que tá pensando em vender T-Dai, camisas dai Fala pra ela disso aqui, porque eu acho que vai poder ajudar. Se você sabe o ponto negativo, ótimo para você, porque você vai errar menos. Olha que maravilha, errar menos com dinheiro é tão bom, gente. Eu já tive experiência de errar muito alto e horrível, foi horrível, mas eu consegui me recuperar. Mas vamos lá, o primeiro ponto negativo dessa estampa é que as estampas tie-dye, ela tem a sua tendência. Gente, moda, moda criativa, customização é tendência, Entende? Não é uma coisa que tá em alta sempre, como as nossas queridinhas calças jeans, ou então tecido jeans, que é democrático, tá sempre aí, só muda seu, seus estilos. As estampas tie-dye não funcionam dessa forma. É um período, e pelo que eu tô estudando, é um período que vai até o carnaval de 2021. Então é um período bom de se ganhar dinheiro. olha carnaval você vai ver tampas... Errei o nome da estampa Estampa tie-dye ah, em muitos lugares Muitos lugares Então se liga nessa oportunidade de fazer dinheiro Quais são os acessórios que no carnaval se usa? Não sei, porque eu não curto carnaval Mas você que pega essas ideias E aplica as estampas tie-dye Olha insight, site Em site é você pegar, anotar e fazer acontecer, gente Certo? Pega essa ideia Outro ponto negativo que tá vindo aí, o negativo até virou bom, agora que eu me toquei aqui. Porque é, a tendência, você já pode se preparar para a tendência do carnaval, ó. Gente, eu nem pensei em falar isso, mas surgiu agora, tá vendo? Curti, sabe. O ponto negativo é que você não vai ter esse dinheiro por uma longa, longa escala, né? Um longo período. É a tendência, é o período que você tá ganhando dinheiro. Mas esse ponto negativo faz você refletir sobre uma coisa administração financeira porque como você sabe que você não vai ter um dinheiro constante com aquele negócio você vai ter que se planejar se arquitetar como uma profissional da customização da criatividade para pensar no que vai ser o próximo lançamento entende a próxima ideia a próxima criação. E eu posso dizer para você que empreendedores de sucesso são empreendedores criativos, mas que têm foco. Então mantenha o foco no que você faz e faça sempre algo para que o seu negócio seja perfeito, a sua construção, a sua criatividade em cima do que você faz seja perfeito. O meu é em cima da moda, né? o meu é em cima da reutilização do jeans, é em cima da customização. Então o que eu vou fazer sempre melhor para eu ter sempre dinheiro e administrar esse dinheiro que entra? Entende? Porque você não pode ficar sem dinheiro no seu caixa, você tem que ter o dinheiro de reserva no seu caixa, você tem que ter o seu salário, e você tem que ter o dinheiro para fazer, comprar as coisas. Então é essencial você entender todo esse fluxo. E você entendendo isso, ele nem se torna um ponto negativo. Eu só falo de um ponto negativo, não essa parte, mas a parte de que não é, é por ser tendência, você não vai ter aquela constância ali, suponhamos durante um ano só fazendo aquilo, entendeu? Porque tendência ela tem um período. Então esse é, é o ponto negativo, mas o restante da administração que eu toquei aqui no ponto, administração financeira, é ponto positivo, é saúde da sua empresa. Meus amores, leões, mulheres empreendedoras, eu tô muito feliz de trazer esse despertamento quanto ao que eu faço e como inserir isso na sua vida empreendedora, vou fazer negócio com isso. Estou muito feliz mesmo, e se você gostou, despertou você, deixa aí nos comentários o que você... Ajuda outras pessoas a conhecerem mais do meu trabalho. E eu te espero sábado com estampa tie-dye, e eu vou ver se hoje também eu posto mais vídeos de estampa tie-dye pra bombardear vocês aí de criatividade, mas não é certo, tem mais de um vídeo hoje não, vou tentar, tá certo? Beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Se achou.